Oh! Aí sim, gostei demais. Só não gostei de uma coisa. Eu acho que vocês vieram aqui na palestra aprender a hackear o Facebook da ex-namorada. Não? Hackear o Facebook do... do morro. Do morro. Morro. Bom. É, a gente estava planejando de fazer uma coisa aqui, muito difícil. Não vai rolar 100% como a gente gostaria. A ideia era mostrar para vocês, é, mão na massa, o que, que é segurança da informação. A gente ia usar algumas explorações aqui de código, de software, é, ao vivo. Então, são quatro pessoas, Allan Kardec, Clara Nobre... Lucas Judoka, todos os quatro têm um, um ataque preparado, a gente já fez isso funcionar lá, a gente estava nas bancadas, se vocês quiserem perguntar sobre isso, depois a gente consegue rodar, mas por não ter a estrutura aqui no palco, da gente conseguir subir todos os computadores de uma vez e mostrar tudo isso, a gente não vai conseguir rodar todos em 40 minutos, Certo? Mas a, a grande questão aqui é que vocês entendam segurança da informação, saca? Eu não quero que vocês saiam daqui amanhã e sejam hackeados no, no Telegram, sabe? Não quero que seus nudes vazem por aí. Então a gente vai demonstrar como é que algumas coisas acontecem e como é que vocês têm que ficar esperto para isso não acontecer, né? Primeira coisa para ter em mente é o seguinte. Segurança da informação. Nenhum software é 100% seguro. Sabia disso? Aí sim. Quem acha, tem alguém aqui que acha que o software pode ser 100% seguro? Não tem jeito, né? Programador vai cagar, né? <risos> Só faz cagada. Mas, enfim, tendo isso na cabeça, vocês já estão a um passo na área de segurança da informação. Porque tem muita gente que acha que, tipo assim, nossa, eu estou super seguro. E tá andando com a carteira aqui no bolso, aqui atrás, lá na Santa Efigênia, lá em São Paulo, cheio de gente, fala, ah, gente, olha aqui, minha carteira, ninguém vai roubar. <risos> ninguém vai roubar. <risos> fez um meme? Fez um meme? Então, assim, quando vocês sabem o que, que pode acontecer, vocês já estão um passo na frente. Outra coisa legal... É o seguinte, quando vocês sabem dessas coisas, vocês também estão a um passo na frente. Cadê a Jaque que estava aqui? Falando sobre é, carreira, né? Quando você mexe com, com tecnologia. Ah, ela tá dando autógrafo ali. Né Jaque? Olha só, tá nem aí. Mas enfim, falando de carreira, quando a gente tem esse mindset de segurança. É, tanto você sendo programador, quanto você sendo o CTO da empresa, o CEO, a pessoa do RH, vocês estão um passo na frente de várias pessoas. Porque não tem ninguém pensando em segurança ainda. Né? Só agora que a Globo está mostrando, que os hackers estão chegando, estão né? pegando algumas coisas e o pessoal está ficando esperto. Mas ninguém está tendo um mindset de como é que isso funciona. Certo? Já temos alguma coisa rodando aí? Legal, você quer falar o que você vai fazer? Claro. E aí, gente. Então, para ser rapidinho, né, para a gente poder falar o que, é que a gente vai mostrar para vocês, esse, esse software aí não fui eu que criei, tá? Vocês encontram ele na internet. O nome dele é Wi-Fi Pumpkin de Abóbora para alguns Jerimum e assim. Ele basicamente é um software para fazer alguns tipos de ataque de rede Wi-Fi, certo? E daí, aqui eu trouxe o tipo de ataque Rogue AP. Eu criei uma rede, ela está com conexão à internet, algumas pessoas conectaram, algumas já desconectaram, e o que, é que ela faz? Ela está simulando a rede da minha máquina, que é a rede da, da Campus, e aí eu subi uma rede... De nome. Acho que é CP. CPBSB3 livre. Ela está sem senha. Não sei se dá para ver, ela está bem aqui. E daí todo mundo que conectar vai aparecer aqui para mim. Está ah, aqui, ó. Por exemplo, esses, esse, esse, esse Mi Pandora é o meu celular. E aí agora tem um usuário conectado. Tem dois, né? Na verdade. Essas pessoas aqui desistiram. Ah, Clara, beleza, você está vendo o meu celular, ele é um Android e tem uma, um endereço Mac, que é esses numerozinhos de lado com dois pontos. Grande coisa, né? Isso aí tem qualquer roteador. Só que o que acontece? Esse, esse software ele tem uns plugins de monitoramento. Então quando você entra dentro da minha rede, eu vou poder monitorar suas ações nesse caso aqui eu vou eu ia chamar alguém mas vai demorar eu vou pegar meu celular e se vocês vão ver tem algumas requisições ali em cima vamos ver se vai funcionar né tem um tem um site de um amigo meu não sei se ele está aqui o Júlio. ele ele tem uma aplicação no Heroku que chama-se Super SuperMap, e daí eu vou conseguir fazer login nele. Mas, pelo visto, a rede aqui do, ca, do cabo não está funcionando. Mas, enfim, se funcionar, vocês vão ver ali na tela. Eu vou tentar abrir o site, de um, um site mais leve aqui, para ver se vai aparecer. Acho que não vai, o cabo ali eu estava tentando conectar, e ele não está não tá dando rede. Se ele não está dando rede, ele não está dando internet. Fazer o quê, né? Mas eu posso mostrar depois. Acho que é a segunda vez que eu tento fazer isso na campus. Daí o que acontece? Quando eu entro ali, eu vou dar, mostrar aqui. Vou voltar aqui o log, que eu fiz mais cedo. Eu entrei na, no site do, do It, que é de venda de ingressos. Não sei se vocês conhecem. E aí ele vai fazer uma verificação do meu IP. E, e ainda bem, ele não retornou a minha senha. Deixa eu procurar aqui. Queria mostrar para vocês ah, ao vivo, né? fazer o quê? Ah, tem o site da Apivida, que é eu tenho um plano de saúde lá. E aí no aplicativo eu acessei e botei meu usuário. Deixa eu subir aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem várias requisições que é da própria aplicação aqui embaixo. Procura, chama a imagem, login, etc. E daí, ó, quando eu botei o meu login, eu estou mostrando para vocês, tem lá o meu e-mail. E eu botei a minha senha. né? Quando eu fiz isso, o formulário não, rodou, não voltou a minha senha, mas, rodou, voltou o cookie. Para quem não entender, é, se eu quiser fazer um tipo de ataque dentro da aplicação da App Vida, eu posso pegar esse cookie e simular a minha requisição. Porque esse cookie pertenceu à minha solicitação. E dentro dessa solicitação, tem a minha, não vai ter a minha senha ali, mas vai dar o PF para a minha senha. Esse outro aqui, que é do aplicativo que eu falei, de produção de evento, do IT, quando eu acessei, ele retornou um token. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó. É uma hash bem grande. Esse token não é a minha senha. Eu achei que era. Mas é um token da requisição da API. Até então, isso aqui não, não vai ser muito maléfico. Mas quem for desenvolvedor vai saber que com esse token eu posso fazer uma requisição da documentação da API, e, enfim, vamos ver até onde vai. Né? Nesse caso aqui, eu não vou poder testar. Então, como eu continuo sem rede, é, eu não vou poder mostrar muita coisa. Mas seria que, no momento que eu conectasse, em qualquer coisa do meu celular, iria vir uma, uma requisição get, e aí eu poderia acompanhar. Basicamente isso. E é um, um aplicativo que eu encontrei na internet, configurei e está disponível aí. Então, várias pessoas podem conectar aqui. Eu posso monitorar, receber as credenciais aqui. Enfim, utilizar isso para armazenar essas informações. É isso. Bom, só para traduzir para quem não é de tecnologia e ficou vendo letrinhas e letrinhas e letrinhas, esse é um software de análise de rede. É, todos nós aqui trabalhamos com segurança da informação, então, isso para a gente é uma brincadeirinha, a gente gosta bastante. Certo? Mas, é, qual que é o perigo disso na mão de outras pessoas? O perigo disso é o seguinte, se eu sentar com qualquer um de vocês ali, eu ensino como é que funciona essa ferramenta... Em um dia, em menos de um dia, certo? Se vocês forem fazer em casa e não conhecerem, talvez uma semana ou mais para aprender. Então, assim, não é uma coisa difícil, são pequenos conceitos, só que ninguém sabe, e as informações estão por aí. Então, provavelmente, vocês já conectaram no, no AP que ela criou ali, porque o nome é, era uma fachada, e aí vocês podem achar, nossa, um Wi-Fi livre aqui. Mas, na verdade quando você estava conectando, ela estava interceptando lá no meio essa informação. certo? Isso pode acontecer, pode estar tá acontecendo aqui na campus, alguém está fazendo, a gente não sabe, a gente não estava fazendo, a gente só estava testando, não estamos usando os dados de ninguém. Mas, enfim, é só para vocês entenderem o como é fácil. E por que, que a gente aprende, a gente que trabalha com segurança, por que, que a gente vai a fundo nisso? Porque... Para a gente proteger, a gente precisa saber como atacar. E quando a gente sabe como é que o cara ataca, é aí que a gente vai saber como proteger. Agora o Kardec vai mostrar o ataque dele. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vocês é, estão desanimados? Vamos lá. Boa noite. Aê! Então, pessoal, digamos que Clara já tenha criado a rede e eu já estava tá, já tendo acesso a essa rede. Ela está fazendo as maldades dela. Mas eu também podia entrar na rede dela e fazer as minhas maldades. Então, meu ataque é o mesmo, é, basicamente, segue a mesma linha dela, é utilizando uma ferramenta chamada Shadow Exploit. É, essa ferramenta, ela vai ficar fazendo man ataque meio middle Ou seja, eu vou poder ler as requisições de um dispositivo que eu escolher dentro da rede. Então, digamos que eu entrei na rede da Clara, você viu que tinha quatro pessoas, três conectadas, e eu quisesse atacar o celular dela. Então, vocês veem aí que eu vou poder, tipo, eu vou dar uma avançadinha. Eu vou ter, ter diversos tipos de ataque Então, eu vou ter como injetar JavaScript, eu vou ter como é, ver o que, as imagens que você está vendo no seu celular. Tem como colocar? É, vou colocar no seu celular. Então, é, ele vai fazer um teste de injetar um HTML, ou seja... Você tá lá de boas acessando seu site, vendo seu G1, vendo seu Facebook e do nada aparece é, a seguinte apresentação. Deixa eu avançar aqui. Tipo, você vai lá e tipo vai, vai aparecer um site e vai mudar basicamente seu site. Então, olha, ele colocou para aparecer uma requisição do Share Exploit. Até aí, ok. Mas imagine você entrar no seu computador e aparecer um negócio desse aqui. Ou seja, isso é uma das coisas possíveis. Nessa ferramenta, é uma ferramenta bem da zoeirinha mesmo. Mas imagine a, a gama de coisas que você pode fazer com isso. Exemplo, uma das formas de ataque é o DriftNet. Eu consigo ver todas as imagens que estão tá passando entre a requisição, entre... Eu e o celular da Clara, se eu estivesse atacando o celular da Clara. Então, digamos que eu tenha que quebrar a requisição, a criptografia, que não é uma coisa tão difícil, porque muita gente diz assim, vê o cadeadozinho verde e diz, não, eu estou protegido. Mas nem sempre é assim. Existem alguns certificados que, tipo, o navegador não vai interpretar, ou senão o seu provedor não vai interpretar, e a gente é ensinado a ir lá e aceitar que aquele, é, aquele certificado é ok. Sendo que, tipo, você está aceitando aquele certificado. Eu posso muito bem copiar ele ou clonar ele e, tipo, fazer um ataque em cima de você. Então, eu posso tirar essa criptografia e ficar, tipo, lendo os dados que estão passando na sua rede. Digamos que você vai fazer isso num banco. Por exemplo, você vai fazer, entrar no seu banco. O seu banco, vamos dizer, que se esqueceu, que já aconteceu comigo, e acaba fazendo um phishing com você. A pessoa que está lá pode ser muito bem eu, claro, pode estar lá acessando o banco dela, querendo fazer uma transação, eu vou lá e tipo, capturo as credenciais dela e tento fazer a mesma requisição que ela, como se fosse o aparelho dela, sendo que quem está controlando sou eu. Ou seja, eu vou ter acesso a tudo que vai estar no seu banco, como se eu fosse você. Então, isso abre uma margem de ataques, diversos ataques possíveis. Então, quando a gente tem esse mindset de segurança, como o Gui estava falando, é... A gente é obrigado, nossos pais, a, gente, a, a sociedade em si, quando você sai de casa, você tem que sempre olhar, tipo, quem está à sua volta, quando você vai atravessar a rua, a primeira coisa que seus pais falam, menino, olhe para um lado, olhe para o outro, isso é o que? É segurança. Só que as pessoas estão se esquecendo disso no canto mais básico, que é a vida dela, que basicamente está sendo o celular, quem é que não tem um celular? Quem é que não tem um WhatsApp, por exemplo? aqui, tipo, não tem passando e-mails em sua vida todinha na sua mão. Ou seja, a gente está se esquecendo de pensar em segurança no canto mais básico e que passa o dia todo com a gente. Então, é esse mindset que a gente quer propor para vocês, tipo, pensem dessa forma, tipo, vejam, ao se conectar no wi-fi, tente ver se ele é seguro, se não, não é seguro, ah, mas liga uma vpn para ter uma tipo, uma camada mais de criptografia, para você ter, querendo ou não, um pouco mais de proteção. Prossiga aqui, só. VPN, quem não sabe, vocês podem pesquisar mais. Que essa é uma grande sacada, é que as pessoas não pesquisam as coisas e vão por impulso, certo? É, e por que, que, por que, que é isso perigoso? Eu vou falar de novo. Por que, que é perigoso? A gente estuda isso porque a gente gosta. Agora, imagina um, um criminoso que sabe o quanto de dinheiro você ganha, e sabe que fazendo esse ataque super simples, que a gente já conhece, que é fácil de aprender na internet, em qualquer lugar, ele sabe que ele vai conseguir tirar 100 reais de você, mil reais, sua casa, seu carro. Saca? Esses são e são coisas que já acontecem, já, não não é de hoje, mas vão começar a acontecer cada vez mais é, atacantes e criminosos que usam da tecnologia para conseguir os seus bens, sem sair de casa, né? Porque antigamente o cara, para te roubar, precisava pegar uma arma aí na tua cara e fazer alguma coisa, né? Agora eu não preciso sair de casa para fazer isso. Então, pense nisso. Mas bora fazer um negócio ao vivo aqui. Vamos ver se vai funcionar esse. Eu preciso de um voluntário. Um voluntário. Pera, deixa eu pensar, cara. Calma, relaxa. Eu vou fazer o seguinte, você, para não parecer que eu estou zoando, você pode levantar. Você vai escolher outro voluntário, que eu não sei. Levante a mão aí, quem quiser ser voluntário, ele escolhe. Ele? Você confia nele? Sabe, nem eu. Sobe aqui. É, vem, vem certificar se, se vai dar certo ou não. É coragem. Bom, vou fazer o seguinte, é, isso aqui é tudo a fins de pesquisa, sabe? Eu não vou pegar nenhum dado, nenhum dado seu, nenhum dado de ninguém. Esse é um negócio que é muito estranho de ver, só que é muito fácil de fazer, é muito fácil. E a, e a ideia aqui é não é vocês ficarem com medo disso, é só saberem que, saber que isso existe. que Quando você sabe que existe, você já vai andar com o pé atrás e, e não cair, nesses poréns e, e, toma, e toma cuidado para não ficar com muito pé atrás, senão você fica entortando assim, né? E aí você não sai de casa mais, beleza? Mas você é o Hugo, tá com o celular aí? O celular tem rede? Beleza. É... Segura aqui para mim. O telefone da sua mãe, você tem na agenda? Me passa ele aqui para mim. Bom, eu peguei o número da mãe dele, porque ele está me passando, mas imagine que assim eu tenho tempo para fazer isso, então eu vou caçar na, na agenda telefônica, alguma coisa, no Facebook dele, no LinkedIn, e vou falar, opa, a mãe desse cara, o número dela é esse. E peguei o telefone dele também, e vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ele, com o número da mãe dele, e vamos supor, sei lá, eu coloquei uma musiquinha engraçada para tocar, mas eu poderia ligar lá e fingir uma voz e falar, ô oh, filho, me passa a senha do banco aqui, que eu estou aqui no caixa e não sei o que, que eu estou fazendo. Você passaria isso, tua mãe ligasse? Ela fala, ô filho, eu estou aqui, eu preciso sacar agora o dinheiro, você me ajuda que eu não estou conseguindo. Ou o teu chefe, imagina eu pego o número do seu chefe, e te ligo, falo, pelo amor de Deus, tá caindo aqui o mundo, eu preciso que você me passe a senha logo para mim fazer o um negócio aqui logo. Você vai, você vai pensar se é teu chefe mesmo, ou você já vai logo passar a senha para ele, ou vai passar a informação para ele? Né? Mas, bora lá, vamos ver se vai rodar. E aí você fica olhando ali, ó, que, que se vai aparecer alguma coisa no celular dele. tam quem está te ligando? Minha mãe. Agora atende e põe no Viva Voz. Não deu tempo, mas vocês viram que estava tocando uma musiquinha? Eu posso tocar qualquer música que eu quiser, eu posso colocar uma voz robotizada falando, olha, aqui é do banco tal, tal, tal, por favor, me passe seu código de cartão, porque a gente precisa confirmar alguma coisa. Super fácil. E, e tocou ali, apareceu o meu nome ou o nome da mãe dele? Da mãe. Da mãe. Então, assim, é, não é tão fácil assim também, tá, gente? Mas, assim, é, pense que eu tô conseguindo fazer isso aqui. Imagine alguém que é super empenhado em querer destruir vocês ou querer a grana de vocês. O que o cara não pode fazer? Então, saber que isso existe já é um grande passo para ficar atento. Obrigado, viu? Cara, dá, ixi, vai longe, vai longe. Se você tiver essas mentes aí, você vai muito longe. Obrigado, viu? Salva de palmas. Agora eu tenho uns nude para vender aí do celular, né? E agora, salva de palmas para o cara mais pica da galáxia aqui desse painel, Lucas Judoka! E aí? Olá. Divertido estar nesse palco. <risos> Acho que eu nunca subi nem para alcançar o microfone para ninguém aqui, mas é legal. Tá, é, não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, mas é que meus cabos USBs estão um pouco zoados. Uh, vou puxar aqui um pouquinho para o lado, só para o pessoal de lá conseguir ver. É, aqui desse lado, basicamente, eu tenho um Arduino, que está simulando um criptografador via hardware, é um hardware bem justo nesse aspecto, e do lado dele eu estou com um Analog Discover, que basicamente é um analisador digital, algumas pessoas devem conhecer um outro Analog Discovery muito famoso, é o Buzz Spirit, é, só que esse aqui tem a vantagem de ter um osciloscópio junto, que é aquele sinal amarelo que vocês estão vendo ali na tela. Tá? É, aqui a gente falou bastante sobre algumas, alguns aspectos mais alto nível. Mas esse daqui é uma coisa que até o Fernando uma vez me perguntou. E foi razoavelmente difícil explicar. É, o que, que era um side channel attack? Então, quando você quer pegar algum dado que está vazando. Ou algum dispositivo que não foi bem construído. E por conta disso está vazando dados. tá? Então, uh, esse caso aqui. Esse notebook, eu não tenho muita capacidade sobre ele, então, não consigo me entrar. Mas, aqui, o que que eu estou fazendo? Na onda azul, é o processo de onda que eu estou processando, a informação que eu estou recebendo na minha máquina, ou a informação que o processador, no tá, caso do Arduino, está consumindo, e a onda amarela é o consumo de potência. É exatamente a voltagem que está no pino 5 volts da porta USB. Tá? Então, não estou monitorando nada além da voltagem em cima da porta USB. E qualquer comunicação que eu faça aqui com ele, então, por exemplo, se eu vier aqui, é, esse cara aqui eu fiz um programinha bem tosco, só para criptografar, basicamente, aplicar um shore. Então, se eu mandar qualquer texto, tipo texto de exemplo, exemplo, faltou um L, né? Aqui, e mandar, tá aqui, ó Então, Está aqui, ele criptografando o texto e, se vocês notarem, pela voltagem, eu consigo ver exatamente a forma de onda da informação que foi transportada. Então, eu não estou monitorando da USB, isso daqui pode ser, por exemplo, um vírus que tem autorização de enxergar a voltagem da porta USB. Todo e qualquer programa do seu computador tem essa autorização, por uma única razão gerar números randômicos. Tá? Isso aqui é uma fonte de entropia para número randômico mudar ou monitorar a voltagem da USB. A partir da USB 3.0, a gente tem essa precisão aqui. Então, por exemplo, ali daquele lado de lá, se vocês verem, o offset está em 5.085 volts, com a precisão de 2 mV. É uma precisão que uma porta USB 3.0 tem atualmente de medir 2 milivolts. Tá? Se eu não me engano, tem porta USB até 0.5 milivolts. Então... É uma precisão razoavelmente simples de se atingir. Uh, e aqui eu estou vazando toda a informação. Então, se vocês olharem aqui, ó os picos das ondas amarelas estão dentro dos picos das ondas azuis. Os vales das ondas amarelas estão dentro dos vales das ondas azuis. E eu estou conseguindo ver exatamente o que está passando dentro da minha transmissão. Sem estar tá na minha transmissão. tá Então, é um vírus não intrusivo. Então, pode ser tipo qualquer software no seu computador que está dizendo que está coletando informação para gerar números randômicos. E aí, por exemplo, coisas que as pessoas adoram comprar. Ah, eu tenho minha carteira de criptomoeda num pendrive que é autenticação via hardware. Beleza, eu já catei desses pendrives, eu já fiz isso daqui com um osciloscópio um pouquinho mais forte do que esse, porque esse daqui tem uma limitação razoável, isso aqui é barato para transportar. Tá? Então, e você consegue fazer recuperação completa de chave. Então, a chave criptográfica que estava dentro do pendrive, daquelas primeiras versões do Ubiqui algumas versões dessas montadas e tudo mais que tem aqui no Mercado Livre, as versões baratinhas de carteiras digitais, tem esse problema. E você consegue fazer extração de chave da carteira. Então, chave privada de qualquer carteira criptográfica, eu consigo extrair simplesmente monitorando voltagem. Não é de todo dispositivo. Tem dispositivos que são bem construídos que eu não consigo diferenciar. Mas esse daqui eu consigo. Então, por exemplo, se eu digitar, por exemplo, uh, uma sequência de os, uma sequência de as, uh, o A maiúsculo, vírgula e asterisco, e der o enter aqui, a gente consegue notar, por exemplo, ó, essas formas de ondas demoraram um pouco mais para criptografar, essas daqui foram um pouquinho mais rápidas, e se eu pegar e copiar e colar esse texto que está aqui dentro, então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, Ctrl A, Ctrl C... CTRL V e ENTER. Então, está ali. Ó. Todo o texto que eu mandei e tá? Uh, poderia ser uma cifra de fluxo, tem gente que usa isso, tem dispositivos para cifra de fluxo. E está ali, decriptografou. No caso, só aplicou uma porta shore com um pouquinho mais de processamento, diferenciando pelos bits, para poder fazer esse vazamento de senha forçada. Tá? E aqui a gente está vazando senha, simplesmente monitorando a porta USB do dispositivo, seja ele qualquer. Tá? Uh, também funciona para pendrive, para coletar informação. Eu consigo ver a informação que está passando para dentro de um disco. Tipo, tem um HD externo ligado e eu estou fazendo um backup do meu banco. Eu consigo monitorar a porta de voltagem e saber qual é a informação que está passando. Qual que é o tipo de informação, o algoritmo que está sendo processado, o protocolo. Tudo isso eu consigo descobrir simplesmente com isso daqui. Tá. Eu, deixa eu, eu acho fazer uma que... pergunta para o Pode, público. Pode sim. Alguém quer que traduz? Alguém quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Só porque vai que vai que... O resto todo entendeu, vou chamar alguém para explicar aqui. Vocês querem que explica de um jeito mais fácil? Não. Então tá bom. Não, eu posso vou, vou explicar. Não, você não vai explicar. Vai lá, manda bala. O judoca é um cara muito foda. É, ele é um cara muito estudioso. Ele estuda pra caramba. Eu tenho certeza que ele explicaria isso aqui pra vocês. É, é, eu posso falar isso porque um dia eu cheguei pra ele e falei assim: cara, me explica um negócio que é fora da curva. Que eu nunca imaginei que eu ia aprender. Ele foi lá e me ensinou. Demorou o dia inteiro. Né? E a gente não tem o dia inteiro aqui. Só que eu aprendi um negócio que eu falei, caralho. Então, assim, ele é um professor... De onde você é professor mesmo, Judoca? Na Em Bimorumbi, lá em São Paulo. É, em Bimorumbi, lá em São Paulo. Quem tiver a oportunidade de ir lá, fazer o, os cursos dele. Ou encontrar ele nas campos, por aí. Eu tenho certeza que vocês vão, tipo... É, é até domingo eu estou interna... por aqui. É, ele vai estar tá por aí, vocês podem sugar isso dele para aprender isso rápido. Ele é muito ótimo de explicar, mas não tão rápido quanto eu. <risos> Vamos lá, o que, que ele fez aqui? Traduzindo. Vocês viram que os sinais de cada letra têm uma diferença de espaço, de tamanho, de o tempo que ele foi, chegou? Então, assim, se a gente sentar e começar a olhar todos esses sinais, todas as horas, a gente começa a falar assim: beleza, a, a, a, a, a maiúsculo, a maiúsculo, vírgula. Não, aqui já não é vírgula, mas A maiúsculo, A maiúsculo. Deu para entender? Se a gente sentar lá e olhar, a gente consegue pegar isso, essas informações. Qual que é o perigo disso? Que ele estava falando, que ele consegue fazer isso no USB. O que, que vocês colocam de USB, geralmente, no computador? A maioria das pessoas, teclado, mouse. Então, imagina que seu teclado, toda hora que você digitar alguma coisa, eu vou só enxergar isso mas depois eu posso traduzir na tua senha que você está colocando no banco. Legal? A senha que você está colocando lá no LOL, lá na sua conta super foda, lá que eu vou vender por mil reais, lá na Deep Web. Entendeu? Pendrive. Geralmente tem pendrives que são é, chaves, certificados digitais, é, wallets de Bitcoin. Então, imagina que o negócio é tão seguro que está lá só no pendrive, mas na hora que eu espeto o pendrive, a informação passa aqui desse jeito e aí depois de eu estudar bastante isso eu tenho a sua chave não preciso mais do teu pendrive eu vou te roubar de qualquer jeito certo é que mais que eu ia falar é não só pensar que tipo assim aqui do topo para o vale tem uma variação de 5 milivolts 10 não desculpa 8 milivolts 8 milivolts é uma voltagem que a gente considera quase desprevisível, não sei se alguém aqui já mexeu com circuitos, mas para computação, quando a gente trabalha tudo a 5 volts, USB e todas as outras coisas, zero isso aqui e um. é totalmente relevante. 0,1, 0,1, 0,0, Quando a gente estuda computação, é super fácil olhar para isso e saber o que está falando. Não, mentira, olhar também é demais. <risos> ah, depende de quanto você olha. É, né, quando você já fica louco que nem esse cara aí, aí você começa, tipo Matrix, saca? Mas, enfim, é possível. É isso que a gente quer que vocês saibam. É, alguém quer pontuar mais alguma coisa? É, então, eu vou abrir para dúvidas. Eu sei que está todo mundo com medo de algumas coisas que rolaram aqui. Mas a gente quer que vocês perguntem é, como aprender isso, como não aprender, como me proteger sem ter que aprender todas essas 5 volts, 0 volts, 01, volts, como é que eu me protejo? Então, assim, soltem perguntas que a gente quer ajudar vocês, ajudar a gente, para o mundo estar mais seguro. Esse é o nosso objetivo. Eu acho. O meu é. Perguntas? Mas fazer o mundo pegar fogo de vez em quando é divertido também. É. Não disse não antes que o fogo vai pegar, né? Mas vai pegar. Como é que faz para o meu Telegram não ser hackeado? Segundo fator de autenticação. Tá. Por quê? Por quê? Porque é fácil fazer várias coisas que você consegue pegar o código de autenticação de logar na senha. Então, se você tem um só fator, você não tem nenhum fator. Se você tem dois fatores, você tem quase um fator. É tipo, basicamente isso é a regra. Então, um único fator é muito fácil de burlar. Se você tiver vários fatores seguidos, é mais difícil. É aquela velha ideia. Você tem a grande muralha da China. Tá, é um puta negócio que é a grande muralha da China. Mas, passei a grande muralha da China, estou na China. Não tem mais desafio nenhum. Aí, não, tem que ser que nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, uma front, tem uma, um muro, aí depois um arame farpado, aí depois uma valeta, aí depois um guarda com uma metralhadora, aí depois uma câmera, um drone, não sei o quê. E aí tem vários níveis que você tem que ir passando por todos eles para conseguir chegar no seu objetivo. Então, quanto mais fatores de autenticação, mais difícil vai ser para algum inimigo conseguir quebrar eles, todos ao mesmo tempo. Só você vai perguntar, cara? Ninguém está com dúvida. Ah, tem gente aqui, ó. Stop. Stop. Peraí. Uma coisa legal, que não deu para mostrar, né? Mas, para vocês perceberem que, tipo, o celular estando dentro da rede, como ele é vulnerável. Por mais que o Facebook, o WhatsApp, bora, eva de redes sociais, use requisições de HTTPS, tenham certificados e etc., quando eu fiz a requisição no meu celular. Mesmo que eu não recebesse de volta a minha senha, nem nenhuma informação assim, eu recebi um get da função, que era do pop-up, porque todos os aplicativos do meu celular têm uma senha antes de acessar eles. Não é a senha do aplicativo, é do celular para o aplicativo. Então, assim, o meu celular dentro da rede já mostrava uma requisição no aplicativo. No caso, o Wi-Fi Popkin. Então... Daí vocês têm noção das camadas de rede que são acessíveis e o quanto a gente precisa burlar. Acho que é burlar, né? Enfim, só para vocês pensarem nisso. Leva aqui para a gente. Só enquanto chega lá. É, e, tipo, não botem na cabeça que o Telegram ou qualquer outro é inseguro ou isso ou aquilo. Isso vai do usuário. Então, se você tem aquele aquela cabeça de que, tipo, eu estou tentando me proteger, eu ativei dois fatores de autenticação. Então, o aplicativo vai ser seguro para você, porque você está fazendo aquilo seguro. Mas, tipo, não fica na cabeça que, tipo, vazou na mídia que o Telegram é inseguro. Não, não é assim que funciona. Vá atrás para entender o que foi que aconteceu. É, o software que a Clara é, deu uma explicada básica, se eu conseguir pegar o, o handshake da rede, eu consigo usar ele com alguma função do software ou ele não tem suporte? Tem, tem suporte. Ele está no GitHub, você pode contribuir, inclusive. E ele tem um plugin. É porque eu não quis roubar nenhum dado, mas tem o código para eu adicionar a requisição e armazenar num log. Oi. É, boa noite. Eu não sou um cara de programação, mas aí é uma pergunta para o futuro do mundo e de todos nós, partindo do princípio que a gente não tem mais privacidade e que essa é uma realidade quase irreversível, vocês conhecem alguma experiência de solução para isso, ou pelo menos de mitigação para esses problemas de segurança que a gente tem, como, por exemplo, educação para as crianças de 5 anos, enfim, não sei. Vamos começar por uma parte. A gente nunca teve privacidade. É chocante? É chocante. Mas a gente nunca teve. Há muito tempo atrás, antes de ter tecnologia, pessoas vigiavam pessoas, é daí que nasceu criptografia, mensagens secretas, porque a necessidade de, de, de, de ter privacidade né, começa por aí. Agora, crianças, está tendo várias atividades lá na, na área de fora. É, a gente fez uma de criptografia hoje, é, com crianças você não vai você não vai mostrar o que a gente mostrou aqui sabe que isso aqui é só vocês vão assustar e vão pensar como fazer com crianças você tem que ir já tipo assim no conceito então tipo quando ela ficar mais velha ela vai lembrar daquilo mas existem jogos no tem um jogo sensacional do Google eu não vou lembrar o nome agora mas se você procurar Google crianças segurança da informação tem um jogo sensacional que mostra como criar senhas fortes, o que é uma senha forte, como se proteger, entendeu? Mas, assim, a gente já perdeu privacidade faz tempo. O que a gente pode fazer hoje é tentar puxar um pouco isso de volta. Mas nunca vai ter tudo, a não ser que, assim, você nunca tenha vindo na campus, você não acessa a internet mais, você mora lá no meio do mato, na sua casa, sem energia, sem nada. Porque é o, que o, o que o judoca estava fazendo aqui? É um ataque vendo a voltagem então pensa tipo assim se eu consigo analisar a rede de, de energia lá do cara que está no meio do mato eu consigo prever um pouco do que, que ele está fazendo tipo ele assiste televisão de tarde porque está gastando mais energia e, e de manhã não gasta nem energia nenhum então ele não está em casa saca então assim é isso cara não temos privacidade alguém quer complementar Quero. Vai. Justamente em cima disso, eu tenho um trabalho que foi feito no Canadá, uma casa inteligente das primeiras casas inteligentes, que colocaram sensores de temperatura em todos os cômodos, sensor de presença, alguns sensores assim para ajudar a deixar a casa inteligente. A partir de um certo ponto, eles tinham tantos dados acumulados que eles conseguiam, só com os sensores, que eram sensor de temperatura, uh, consumo de energia, essas coisas, saber aonde estavam as pessoas da casa, qual era, um, a, a, qual era a previsibilidade. Uh, eles chegaram num ponto que eles conseguiam saber, por exemplo, ah, é o marido ou é a esposa? É, a esposa está menstruada ou está no, tá, tá normal? Ou, sei lá, como seria? Não menstruada. Então uh, Não sei, não sou mulher. Então, uh, tem esses pontos assim, você conseguia fazer a rasteriabilidade. É, existem uh, coisas hoje, por exemplo, teve uma cidade, acho que foi no interior do Paraná, que colocou um monitor de água, da qualidade de água a, certa, a cada coluna, assim, a cada cotovelo, um monitor de água e esses dados eram públicos dentro da página web. E aí eles acharam aquilo genial, porque tipo, assim, eu podia saber a qualidade da água que estava chegando na minha casa e saber também a qualidade da água que estava naquela região. Por exemplo, se tinha alguma infiltração, tinha vários dados úteis. Qual que é o problema? Você criou rastreabilidade de água, no sentido que ó, eu sei que a água que está chegando aqui veio daquele ponto anterior, veio do outro, veio do outro, veio do, outro, veio do outro, outro, outro. e aí eles conseguiram, a partir de um certo acúmulo de dados, acho que foram três meses de coleta dessas informações, traçar a rota da água e conseguir criar um mapa, teoricamente, que eles conseguiam afetar qualquer pessoa de forma direta. Então, por exemplo, eu quero afetar Uh, eu e você estamos participando de um concurso, ou de um, concorrendo a uma vaga específica e eu quero tirar você do meu caminho, porque eu quero a vaga. Então, para mim, se você estiver doente no dia, com sei lá, com desinteria e não puder fazer o concurso, W.O. ganhei, certo? Então, eu vou lá, escaneio o mapa de água, pego todo o histórico, sei qual que é a água que está chegando na minha casa, vou abrir lá, comprar um monte de purgante, enfiar na água e mandar para a tubulação. Beleza, vai uma região ficar cagando. Vai. Mas eu vou te afetar, que era o meu princípio, e vou atingir o meu objetivo. Então, às vezes, o objetivo ele é um pouco intrínseco e a informação é muito mais valiosa do que o usuário pensa. Lá no fundo. Rapidinho. Boa noite, você... É A respeito da... Dessa, desse monitoramento, ele necessita de um, um hardware para estar tá olhando a porta USB ou você consegue fazer isso com coleta de software e analisar isso fora com o osciloscópio? Você consegue, na verdade, assim, a, analisar no próprio computador. o USB 3.0, dentro do padrão USB 3.0, ele já inclui um voltímetro de alta precisão. Por quê? Porque o USB 3.0 ele consegue fazer escalonamento de voltagem. Então, ele consegue de 5 para 7,5, para 9 e para 12 volts, dependendo do dispositivo. Por exemplo, o mesmo princípio do Turbo Bust. Tá? Então, o USB 3, 3.0, 3.1, até os USB-C e tudo mais, todos eles já têm esse tipo de dispositivo embutido. E é um dispositivo livre para qualquer software monitorar dentro do computador. Eu só não fiz direto, porque esse computador eu peguei ontem, literalmente, porque o meu... Teve problemas, e aí eu tive que pegar emprestado esse daí com um amigo meu. Show. Última pergunta para encerrar. do uma, do duas, ninguém, ninguém. Tadinho. Okay. Uh, o, a tecnologia blockchain. Porque a gente ainda quer esse tipo de tecnologia, como a da casa, como de ter, de alguma maneira, a, aferir a qualidade da água e tudo mais. Então, a tecnologia de blockchain pode nos ajudar de alguma maneira nisso ou estamos ferrado mesmo com blockchain? Ferrado mesmo com blockchain, tá? Uh, eu sou um dos grandes defensores de que blockchain é uma porcaria, tá? Uh, Perguntou pro cara errado, mano. É. Exatamente. Tipo assim, blockchain tem vários problemas. O primeiro dele é a maioria dos blockchains que a gente tem são construídos por pessoas que não sabem absolutamente nada de criptografia. Nem tá. todo blockchain. Nem todo. tá Existem alguns que são bons, por exemplo, um bom blockchain, Zcash. Uh, Ethereum tem algumas propriedades interessantes, tá. mas um blockchain horrível, Bitcoin. Tá. Bitcoin é uma curva criptográfica que foi escolhida, que tem problemas conhecidos desde a década de 80. Então, antes do primeiro bloco ser formado, a porcaria da curva já tinha problemas. E hoje, todo mundo tem que ter dentro da carteira uma verificação específica, porque existe um ataque, que se chama ataque de Pollard Hall, que consegue fazer recuperação de chave dentro da carteira, se tirar essa verificação. Inclusive, as maiores roubos de Bitcoin que a gente tem foram pessoas que conseguiram invadir a exchange e não roubar de forma direta a carteira deles. Mas fazer ele burlar essa verificação. Então, é tipo, mudar uma linha de código para que ao invés de, if isso aqui for verdadeiro, tipo, se isso aqui for falso, por exemplo, e fazer operações durante algumas, alguns segundos ali e a partir disso consegue fazer recuperação de chave privada da carteira. Então, é tipo... Blockchain tem coisas interessantes, mas não é tudo isso que o pessoal fala, não. Tá? Uh, depois, se quiser, a gente conversa sobre isso, isso é legal pra caramba. Eu tenho uma palestra que eu adoro, que é, tipo, genial. Que é a blockchain no hype. E aí, é tipo, todo mundo chega achando que é, tipo, uhul, blockchain tá no hype, né? Vamos falar sobre blockchain. E é, tipo, é blockchain sem hype. Então mostro o que é de verdade a tecnologia, é, é que ela é útil para algumas coisas, mas ela não é o unicórnio viajante com asas flutuantes que as pessoas falam por aí, não. Ela é tipo um cavalo manco, mas para alguma coisa ele funciona. Esse aí é o hater falando, agora o cara do blockchain de verdade falando. Realmente blockchain não resolve tudo, é o que ele falou, entendeu? É o que eu falei, lá na antiguidade a gente já não tinha privacidade. O que a gente não pode ter é ficar com medo e querer viver lá na casinha. Olha meu amor passando aqui, gente. Essa fera aí, bicho. Mas, enfim, é, a gente não quer morar lá naquela casinha. Então, não, não vamos fugir e, e ficar morando num lugar distante de todo mundo. Vai surgir várias tecnologias aí, elas vão nos ajudar e vão nos atrapalhar também. O, a grande questão é, dentro da sua cabeça, a gente estar tá esperto com isso. Porque, quando a gente fica no automático, jogando tudo lá no Google, lá no Facebook, dando like, não sei o que, não sei o que, a galera está só sugando os nossos dados. Entendeu? Então, e, e se você deixar eles sugarem seus dados, mas, sei lá, mandar dados estranhos para eles? Entendeu? Para eles sugarem errado. Então, essa é a grande questão. Não vá morar numa casinha. Não fique com medo. É, sempre existiu isso, não é de agora. E vai surgir tecnologias novas, vamos só nos preparar. Se a gente ficar preparado, a gente consegue conquistar o mundo. Tá bom? Ainda mais vocês que estão aqui na Campus Pare aprendendo sobre várias tecnologias que nem existem ainda. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. É... Agradecido. estamos aí. Vai, só chama a gente, nós. É, a gente vai estar tá lá no, no começo, no Dumont Space. Está rolando uma competição de hackers lá, para quem quer começar nessa área. Tem uma palestra amanhã sobre segurança, para iniciantes, na onde? No Dumont, lá no Dumont. Então, está rolando bastante coisa, a gente vai estar tá por aí, vocês podem trocar ideias, não fiquem com medo, a gente não vai hackear vocês, se a gente hackear, a gente não vai contar. E é isso, valeu? Uou!